no cartão antes de subir e aí ele desceu e falou, mano, nossa, não é que eu tinha dinheiro, eu falei, mas você tinha pago ele, já? Ele, a mina cobrou dele de novo, que ele tava muito louco e ele pagou, você pagou em dinheiro e em cartão, posso, você contar, pagou... posso contar uma experiência que eu lembro disso com ela? Ah. Quando eu subi com ela no quarto, eu lembro que ela era bem rechunchuda, isso era bacana, cara, mas ela tava tipo com aquela bota gladiador, sabe? E eu via que, tipo, na bola do gladiador, ficava apertadinho e ficava uma, umas gordurinhas da batata da, pra fora da perna, né, mano? Eu falava, uau, uhum. que bacana. Mas sabe o que mais me surpreendeu nela, mano? Uhum. Porque ela tava com um colete de espartacos Só que quando ela chegou, ela tirou a camiseta e abriu o colete de espartacos mano. Caiu uma parada assim até o joelho dela que eu falei, nossa, parecia um efeito digital da Pixar, mano. Juro pra você, mano. Mas você gostou? Não sei te de descrever o que, qual que é o sentimento que eu tive, velho. Bom, você pagou duas vezes. Paguei duas vezes. Paguei Acho duas que vezes. é por causa do peso. Você pagou.